Participem do grupo Toca do Tux no Telegram e receba os feeds do canal e do blog, link na descrição. Beleza, cambada, seguinte, eu já fiz um vídeo explicando sobre o Toybox e o m -Beautious. agora eu vou explicar sobre o Ninebase. O que seria o Ninebase? O Ninebase seria como se fosse o Core Utils, que todo mundo conhece do GNU, só que do sistema operacional Play 9. Pra quem não conhece o sistema operacional Plan 9, ele foi desenvolvido pela Bell Labs E ele é, digamos, um sistema operacional Unix-like Só que ele não herda o código-fonte do Unix original é, Digamos, ele é um clone do Unix e, Inclusive, ele foi desenvolvido por parte da equipe do desenvolvimento do Unix mesmo, original e, Inclusive, nessa equipe envolvia aí, o Ken Thompson e o Dennis Ridge é, A ideia do Play 9 é que, digamos, ele fosse um concorrente do Unix original e, inclusive, assim, a ideia por trás era... Os erros que aconteceram no Unix original não acontecesse no Plan 9 Aconteceram erros no Unix, tá, galera? Inclusive, dá pra ler naquele artigo que eu traduzi... Que foi escrito pelo Rob Landley, o criador do Toybox... Que... Por exemplo... Por que tem barra BIM, barra sr barra BIM, barra LIB, barra usr barra LIB... Sabe por que tudo isso? Você chega à conclusão que aquilo foi um monte de gambiarra. Foi o jeito de solucionar os problemas futuros que não puderam prever. E no Linux tende a corrigir esses erros. E, bom, então tá. Ao longo do tempo o Plan9 se tornou um sistema operacional de pesquisa. Tanto que o UTF-8 surgiu no Plan9. E quem criou o UTF-8 foi o Ken Thompson, viu galera? Tá interessante que assim, o Ninebase base está disponível para Linux, FreeBSD por aí vai e, e nisso surgiu inclusive o glendex que alguém me marcou no face no grupo de linux e eu não conhecia esse glendex que o glendex é como se fosse assim é o kernel linux só que com o user space do plan 9 as ferramentas do plan 9 inclusive dá para baixar pelo que eu andei pesquisando o plan 9 ports que você compila os recursos as ferramentas do plan 9 para o linux só que aqui, hoje a gente só vai tratar do Ninebase, tá bom Bora conferir? Bom, eu já baixei o Ninebase, base né? tanto na versão GZip quanto na versão BZip Porque tem algumas pequenas diferenças que eu não vou tratar aqui Mas é questão de arquitetura e que também não deu falha na hora de eu compilar Mesmo não selecionando o x86-64 bits Tá, então vamos descompactar né? Vou descompactar a versão GZip mesmo, beleza Entrando no diretório Hum, pode ver ó, que assim, cada um desses diretórios é um comando, tá? Aqui a licença dele, que está sob licença MIT. Ok. Tá, dentro do arquivo config eu posso selecionar o que eu quero, tá? Por exemplo, ele está em 386, mas eu posso descomentar ali a x86 64 bits e comentar aí 386 para compilar para o arquitetor que eu quero, né? Só que eu percebi que isso não dá erro, que quando, por exemplo, aqui eu dou o make, vou compilar, é, no final disso ele vai aparecer para mim normal com 64 bits. É, o processo de compilação demora um pouco, então eu vou dar uma pausa aqui e já volto, tá bom? Beleza, acabou. Tá, você não vê superficialmente nada aqui, mas dentro de cada diretório vai ter os binários, tá? Por exemplo, do comando cat uh, Se eu der um ls aqui Ele vai estar tá lá o verdinho, ó, que é o binário dele, o executável Opa, eu entro, então, dentro do diretório cat, eu posso ver o comando lá Dou um file nele uh, que a gente pode ver que é um executável ELF No padrão Linux Standard Base, 64 bits, você viu que não deu diferença nenhuma Estava com o i386 Aqui a gente pode ver que ele é Linkado estaticamente O hash dele ah, O comando ldd aqui É só para perder tempo mesmo Vocês já viram que é linkado estaticamente Então ele não é dinâmico Beleza Agora se eu der o comando du Nele aqui, menos sh O tamanho dele não me agradou 760k para um comando Qualquer se eu for ver aqui o cat do Core Utils, por exemplo, hum, se eu der um du-sh barra bin barra cat, ele tem só 36k, tudo bem que ele é linkado dinamicamente, oh, e ainda por cima não tem nem opções de help aqui no cat do 9base. Se eu der tipo menos h, ó, nada. É dentro do comando ls, por exemplo, menos menos help, só mostra o uso, né, o ls, as opções e arquivo. Se eu der um du -sh 860k para ls, enquanto que o ls do coreutils tem 128. Tudo bem, igual eu mencionei, ele é linkado dinamicamente. Então, enquanto que do ninebase ele é linkado staticamente. Só que eu achei muito grande. Honestamente, o Nine Base não me agradou, tá, gente? Eu achei ele muito grande, com pouca descrição. Fora que a saída dele, como pode ser visto agora no LS, ele, ele não é lá assim. Claro, sabe? Olha como é que ele é dividido. tipo Diferente, por exemplo, do Toy Box. Ou do próprio Core mesmo. O uso de CPU aqui, memória, essas coisas não influencia tanto não, tá, galera? Apesar de ele ser grande. A gente tem muito cache aqui, então não é problema. Olha a saída do LS do Core Utils. E a saída do LS do NineBase. Fora que ele ainda não tem a opção de colorir, né? Agora olha o LS do Toy Box. Ainda posso dar um "--color", para parecer colorido, o que é diretório, o que é arquivo. Enquanto que o ls do Ninebase não tem a opção de colorir, tá? Deixar deixa diretórios, as coisas tudo coloridas aqui pra gente identificar. Bom, então é isso, galera. É... Eu tô assim porque eu tô com toxicolo. Bom, por fim, eu não gostei dos resultados finais do Ninebase. Arquivo muito grande para executar uma tarefa só a descrição das informações não aparecem e é isso, bom, eu particularmente não gostei acabo ficando no resultado final com Toybox, tá? tanto entre o Core Utils quanto do Embiutus, quanto do Nine Base eu acabo preferindo ficar nessa história dos quatro, eu prefiro ficar com Toybox então é isso, um abraço e falou